Olá pessoal, graça e paz para você. Seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Eu e o Pastor Hermes temos um convite especial para você. Hoje, no nosso bate-papo entre pastores, só vai estar eu e o Pastor Hermes. Nós vamos falar outra vez sobre a questão do Evangelho progressivo. Se você quer saber mais, não perca. Mas também vamos falar um outro assunto muito importante. Será que Deus realmente está no controle? Pastor Hermes exatamente, Lamarcia. Ah, nós estamos trabalhando sempre nessa ideia de que Deus está no controle de todas as coisas. Ah, entretanto, vem surgindo cada vez mais questionamentos a respeito da realidade de Deus como Senhor da história. E nós queremos tratar sobre isso hoje e fazendo uma apologia desse tema. Acho que vai ser muito interessante você que está nos ouvindo venha participar. Ah, entre, comente, dê sua opinião, é muito importante para nós. Até mais tarde. Exatamente. Até mais tarde. Nós esperamos você. Um grande abraço e fica com Deus.